Com esse canal, tudo bem com você? Com você, com você e com vocês. Olha, tem uma coisa importante pra dizer pra todos vocês que estão aqui, ó. Principalmente você que tá aqui na frente dessa tela. Deixa eu só colocar meu acessório. Calma. Calma aí. Agora assim estamos montados como um cowboy de civilização. Não sei o que fala aí. Não entendi. Mas é o seguinte, você que está desse lado, que está aqui do meu lado, do lado direito, do lado esquerdo, quer dizer, troquei tudo, né, do lado direito do lado esquerdo. Pra você aí esse lado é esquerdo e esse lado aqui é o direito. Mas tudo bem, fica focado aqui porque hoje o assunto é diferente. Se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né, desce o like aqui embaixo primeiro, se inscreve, você sabe que isso é muito importante, sem o um comentário, esse negócio não anda, então já deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo e se inscreve no canal, porque isso é o que vai fazer você receber notificações aqui no canal e sempre que a gente soltar o vídeo. Então, fica ligado porque vocês estão entrando no melhor vídeo até agora, beleza? Segura a vinheta! Uh! É, é, sim, sim, sim, eu acabei de tomar banho, vocês estão vendo, mas espero, falam, eu sou decaína aqui aqui, ia perdendo o áudio, pediu áudio, pedi áudio, pedi áudio, pedi áudio, pedi áudio, não pediu áudio, pediu áudio, pediu áudio, pediu áudio, pediu áudio, não pediu áudio. Seguinte, você sabe que o que você pode fazer pelo canal é... Se inscrever, como eu já falei no começo, deixar aquele like, isso é muito importante. O meu celular acabou de cair aqui novamente, mas vocês sabem, né? Isso é. não importa. O fazer é que o áudio seja gravado né? Que ele cai. Se ele cair, aí já apanha. Ah, ok. Isso é muito importante, sabe? Vamos voltando aqui ao assunto. Sim, acabei de tomar banho, espero que vocês tenham curtido. Eu não curti o meu cabelo porque eu não gosto do meu cabelo quando eu tomo banho. O negócio fica muito feio, fica muito melado, fica muito chupado. Parece que uma vaca ela viu. Bota aí o um efeito. Mas não vim aqui para falar disso, eu vim para falar de... Uma viagem que eu fiz e vocês estão me perguntando Como foi lá em Gramados? Quanto foi que você achou lá em Gramados? Quanto foi a passagem? Quanto foi o hotel? Quanto foi? Quanto foi? Fala pra nós! Ok, irei falar agora nesse vídeo Espero que vocês fiquem a tempo Porque o negócio hoje vai pegar E só vou lembrando que foi um negócio muito baratinho Fica até o final para se programar para sua próxima viagem Porque eu sei que você quer viajar Você quer viajar, tu quer viajar, eu sei que você quer, porque é muito bom viajar, se você não viajar, meu amigo, eu vou dizer, você não tem vida, você não é feliz, felicidade, é demais, junho, esse bordão pode gritar, cobrar meu copyright no meu vídeo, eu pensei nisso, ó. mas tudo bem, vamos continuar assunto aqui, fica ligado que o negócio tá pesado, primeiro passo é, eu, eu já vou botar aqui esse chapéu, esse chapéu aqui, que lá, é, Serra é Gaúcha, né, eu não, aliás, eu não vi ninguém lá de usando chapéu, né? Mas como o pessoal fala que tem alguma coisa a ver com gaúcha, não sei Não sei, eu não sei o que eu tô falando, tudo bem Vamos relevar, beleza? Vamos ao que interessa, que é o preço das passagens Quanto eu gastei lá em Gramados E o que eu vi lá em Gramados, o que eu comi lá em Gramados Já vou logo dizer pra vocês, hein? Tem um roteirozinho incrível Eu vou dizer pra vocês algumas coisas onde eu fui E o que eu gastei Gente, eu pra vocês É muito barato, já já só não viaja quem não quer. Por que? que não quer? Porque se você se programar direitinho, você viaja. Então, tipo assim, ah, eu quero viajar em março. Então, já começa a se programar a partir de hoje, beleza? Você quer viajar em março ano que vem? Começa a programar do de hoje. É a pesquisa em todas as agências que existem de viagem. Porque acho que tem é muita promoção para vocês. Em especial, vou falar também a agência que eu fui viajar. Lógico, não tô ganhando nada, mas na próxima eu quero uma coisa, beleza? CVC, olha esse vídeo, pelo amor. Gente, eu gosto de viajar, sabe? E eu divulgo vocês aqui. Então vamos ao seguinte, primeiro ponto que você tem que fazer, o que eu fiz? Eu ir muito padramados, é, mas eu não conhecia ninguém lá, é, não conhecia ninguém, não fui, eu fui sozinho, fui sozinho, fui feito nômade, mas é isso que as pessoas fazem, as pessoas corajosas, só que não. Passei tá um perrengue meu doido lá. Vou contar pra vocês no um vídeo aqui, então fica ligado. O que acontece? Peguei, queria viajar em março. Me organizei três meses antes. O que aconteceu? Fui na agência de viagem, pedi pra eles me mandar um orçamento de uma passagem, de um pacote legal, né? Que é o importante. Você tem um pacote, já que você vai sozinho, você não sabe pra onde você vai. O importante é você ir, se você não conhece o lugar, ir com uma agência, porque eles vão te guiar lá nos pontos turísticos, e no outro dia, você vai conhecer a cidade, porque você já sabe como ir, beleza? Isso é muito importante, beleza? Fica ligado nisso. Seguinte, fui lá e pedi para o orçamento, eles me deram uma passagem de passagem, o um pacote, peguei o um pacote, era de 1.680, eu acho, cinco diárias, mas deixa eu acontecer um negócio para vocês, deixa eu acontecer um negócio para vocês, deixa eu contar um negócio para vocês, o que aconteceu? É, era cinco dias no hotel, certo? eu esqueci o nome do hotel, mas eu vou, vai aparecer em algum lugar aqui, e é, com o café da manhã e só. Ah, e tinha também, conheci alguns lugares lá, que era de graça, eu acho, não sei, os outros lugares era pago como o Museu do Automóvel, eu acho, Hollywood Dreams, não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos isso daí, beleza? Mas é muito top. Quem acompanha o canal já há mais tempo já sabe os vídeos, então, ó, eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou deixar dois vídeos pra vocês olhar lá, é, relacionado a gramados, beleza? Quem não assistiu já assiste, beleza? E já compartilha, beleza? Não deixe compartilhar. Aí o que acontece? 1.600 de, de, de... o pacote, né, foi a passagem, o hotel, ida e volta, beleza? Eu saí de Fortaleza, só lembrando, beleza? Era o dia do meu aniversário, eu saí no dia 23. 3, 23, 24, 25, 26, 27, que era o meu aniversário, que eu já voltei no dia 27. Pois é, pois é, pois é, pois é, mas aproveitei muito. Aí o que acontece? O que eu gastei lá em Gramados? Lá em Gramados é muito caro? É muito caro sim, Júnior, mas tem os lugares que você pode comer muito no preço. Inclusive do lado do meu hotel tinha um restaurante, que eu não lembro o nome, mas... Era muito, muito, muito, muito em conta as coisas lá. E o engraçado, o que aconteceu? É, no último dia foi que eu descobri esse hotel, esse restaurante. Que hotel? Eu tava no hotel já. Como é que eu queria outro hotel? <risos> né? Aí o que acontece? Eu fui nesse restaurante do lado do meu hotel. que é, Aliás, meu hotel ficou do lado do Hollywood Dreams e do Museu de Cera. O que acontece? Deixa eu dizer um negócio pra vocês. O vídeo que eu gravei ontem, né? Tinha gravado tudo, já tinha gravado tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo. Mas o que aconteceu? Tem um maribondo passando aqui na perto da câmera que eu tô ficando já. Passou de novo, vocês viram? Esquece. A gente gravou todo o vídeo. Só que aconteceu, perdi todo o vídeo. Aliás, o áudio foi gravado, mas o vídeo, o cartão parou bem na hora aí que parou, beleza? Então, recapitulando aqui, já mudei a blusa, né? Porque a outra blusa eu também sujei então vai com essa aqui mesmo, vamos finalizar gente, seguinte, e o que acontece é, o que foi que eu gastei lá em Gramados também, gastei é, com alimentação né que lá é barato entre aspas, se você pesquisar muito você encontra bem mais baratinho, do lado do hotel onde eu tava, que era o Via Serena eu acho, tinha o Hollywood Dreams como eu já falei, e tinha também esse hotel só que eu só vim ver esse hotel no último dia é, sem sentido né aí o que acontece, aí eu fui é, lá eu acho que era 24 e, e alguma coisa Com mais 7 reais do vinho que eu pedi é, Ficou 30 e pouco O que acontece? Eu pedi e lá a moça perguntou Você quer suco ou vinho? Eu disse vinho Porque eu tava no lugar que a galera gosta de vinho Então o que acontece? Eu pedi vinho, né? Só que eu não sabia que o vinho era um litro de vinho E aí ela trouxe um litro de vinho Eu disse Ok Ok Okay, okay, okay. E aí tive que beber um litro de vinho Mas é, falando de, de valores Já anota aí na sua agenda Você vai ter um custo é, Numa faixa de rodízio Essas coisas assim Comida, é, almoço Vai ser numa faixa de 30 é, Até 30, até 40 reais de janta ou almoço, beleza? a não ser que você prefira comer pizza, essas coisas que também não é tão barato lá beleza? É, e aí também tem os parques, né? os lugares temáticos no... prefira comer pizza, essas coisas que também não é tão barato lá, beleza? É, e aí também tem os parques, né? os lugares temáticos no Hollywood Dreams eu gastei 29, porque tava de promoção, mas é 49, tava de 29 para entrar no museu e tal, e conhecer lá o lugar né? É... galera tem muito canto lá que eu não fui também eu fui só passei só em frente mesmo e como eu falei para vocês como a cidade é pequena é um centrozinho muito legal dá para você ir a pé sem falar que a cidade é cinematográfica muito muito muito top mesmo então, não perde tempo, se você tiver a oportunidade de conhecer Gramados, vai, porque é incrível, beleza? Você não vai se arrepender. Ah, e só lembrando, se você for para Gramado, vá com um acompanhante. É uma cidade muito romântica, muito romântica mesmo. Mas, se você tiver a oportunidade, vá só mesmo, não importa, não espere por ninguém. Porque eu fico esperando pros meus amigos, mas meus amigos não querem viajar. Eu não sei. Ou eles não querem viajar, ou eles não querem ir comigo, né? Um dos dois, ou pode ser um dos três, eles não têm dinheiro. Não sei, mas eu acho que dinheiro existe, beleza? Então, deixa eu falar mais um negócio pra vocês. Eu acho que é basicamente isso, galera. Eu acho que na faixa ao todo é, eu devo ter gastado uns um 2.600 por aí. Eu não, não como muito quando eu vou pra esses lugares, eu gasto muito. Enquanto eu não conheço todo lugar, eu não, é, como é que diz? Eu não é, fico gastando dinheiro. Não, não sou de gastar muito dinheiro quando viaja assim. É, é sério, eu não sei, acho que é de mim mas porque eu sou assim pum, pum, pum. é não gente, tô brincando mas é basicamente isso é, alguns lugares que eu fui hum. ah não, teve também mais deixa eu ver se eu lembrar de alguma coisa aqui teve também 12 reais teve também um hambúrguer que eu comprei por 12 re... ah, hambúrguer, a lá é barata hein? ah, uma dica, baixem os aplicativos de promoções, gente vale muito a pena, vale muito a pena mesmo beleza? É... Outra coisa que eu tô falando pra vocês, tem uma música aqui na leite, vocês viram agora há pouco? Eu não sei o que fazer com ela, mas é isso aí, e espero que vocês é, se inscrevam no canal, isso é muito importante para que vocês recebam as notificações aqui do no canal, e é isso, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo de viagem, que se Deus quiser agora eu vou voltar a gravar, eu gravei alguns vlogs, vou deixar aí nos cards para vocês assistirem, e é isso, tamo junto, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com o um amigo, é isso, valeu e falou! Acho que era basicamente isso que eu tinha que falar, né? Não tinha muito o que falar, não acho. Mas é muita corretinha, né? Porque a gente, eu não lembro, né? Eu não tô lembrando. Mas tem muita coisa lá. Mas... Ah, tem um lugar lá muito incrível, amor. É. É isso.